Fala pessoal, beleza? Você que está me assistindo aqui, eu sou o Rick Mafor E estou gravando esse vídeo para poder falar com você justamente aí Desse camaradinho aqui, ó Que eu estou falando com você Isso aí, o AirPod i11 TWS Esse camaradinho aqui, ó Cara, vou te falar Para evitar esse, essa, esse desgaste de fone com fio E você puxar o fone às vezes que você está tá malhando, você está correndo Eu evitei, eu quis evitar isso aí é, comprando esse fone aqui tá? E as pessoas as pessoas me perguntam se esse fone é bom ou se não é cara, para eu que uso constantemente o fone para poder jogar para poder ver filme que eu vejo filmes com qualidades muito boas no, no, no iPhone aqui ou eu telefone mesmo tipo Senhor dos Anéis, Transformers é, Harry Potter uns, uns filmes que tem qualidade de som é, bem exigente esse fone ele atende muito bem cara até porque esse fone ele é idêntico ao fone. Ó, tá vendo? Do iPhone. Praticamente é o mesmo fone. Ó, tá vendo? Só que a única diferença é que é aqui ó, é onde carrega o fone na caixinha dele. E que aqui ele tem um furinho. Ó, onde é o microfone dele. Ó, tá vendo? Então beleza. Esse é o fone do, do AirPod. Bem semelhante ao fone do iPhone. E eu quis evitar, cara, esse, esse monte de fio embolando Você vai... Deixa eu ligar o... Deixa eu tirar aqui o carregador Ó, você vai enrolar o fone Ó, mas já tá embolado, já tá vendo? Como é que é ruim? Pelo menos eu transporto meu fone assim Quando eu vou pra algum lugar e tal Enrolo ele bonitinho, né? Ó, acho que você também faz assim Enrola o fone bonitinho e coloca na bolsa nesse que você vai andando a desgraça vai embolando não sei como cara você vai quer usar o fone rápido e tá aquela bagunça é meio difícil e aqui não olha que modernidade cara tá vendo pessoal desculpa esse caso eu errei alguma coisa em falar porque eu não sou profissional em gravar vídeo inclusive eu tô no serviço gravando um vídeo aqui pra você pra você não cair nessa treta de ficar comprando um produto pirata nem falsificado porque tem muito site vagabundo que tá vendendo coisa pirateada e você compra e se frustra muitas vezes tá então em longo de cara eu já vou te falar eu, eu tô com o site aberto aqui que eu comprei esse fone chegou para mim em sete dias cara sete dias chegou para mim esse, esse fone aqui bem embaladinho na moral tô todo, todo bonitinho o pessoal é bem cuidadoso e o link que eu vou deixar aqui é o, é o, é o link justamente do fabricante tá é, assim que assim que aprova o pagamento no, no mesmo dia ele já empacota para você tá então vamos lá, olha que maneiro o fone, cara. Olha, tá vendo? Pode balançar a cabeça tranquilão, pode mexer, e pode pular, pode zoar. Aqui ó, tá aqui conectadinho 40 milímetros, que é isso aqui, tá? Ou seja, 4 centímetros. Não sei se é essa o, o tamanho, a unidade de medida certa, mas enfim, 4 centímetros é o tamanho dele. Você conecta aqui ó, o carregador dele aqui ó, tá? Pode, pode carregar tanto no computador quanto na caixinha do telefone. Tá? E aí você tem uma carga aí, uma autonomia de 2 horas, tá? Ouvindo direto, 2 horas, ouvindo direto, beleza? Então, espero que possa ter, ter te ajudado tá? com esse review desse, desse fonezinho aqui. E, ah, deixa eu te mostrar aqui, dentro do site, como é que é o site desse, desse fone, tá? É, esse site é o site oficial do fabricante, tá? Olha aí, ó, tá vendo? O AirPod i11 o bichinho ainda por cima ele é resistente à água não é a prova d'água não vai mergulhar o fone num copo d'água que não é feito para isso ele é resistente à água tá ou seja se você pegar uma uma forte chuva e molhar ele não tem problema tá olha só vendo a caixinha dele e tal muito bom cara muito bom a impedância do som é de 40 ohms você tem aí um, um tem um som maneiro para caramba então, eu fiquei muito feliz com a, com, a, com a minha aquisição. E é isso aí. Para você não cair em nenhum tipo de golpe aí é, pirata e se frustrar em comprar um troço pirateado, vagabundo, falsificado, deixei para você aqui o link aqui embaixo na descrição. Onde você pode estar acessando esse site que eu te mostrei aqui para comprar esse fonezinho que eu achei maneiraço. Valeu? Então, um grande abraço aí. Espero que possa ter te ajudado. E até o próximo vídeo aí. Valeu!